em uma fêmea, em uma mulher, para sua companheira. A Bíblia, Deus, através da sua palavra na Bíblia, nas Escrituras, nos dá a dica. Está no livro de Provérbios, capítulo 19, no versículo 14, onde a palavra do Senhor diz assim, Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Casas e riquezas, está a dizer de bênção material, nós herdamos, nós como homens, herdamos dos nossos pais, mas uma esposa prudente vem do Senhor. Aqui a palavra-chave é a esposa prudente, porque são os atributos que Deus disse que o homem deve ficar atento e que o homem deve procurar em uma mulher. O que que Deus quer dizer com esposa prudente? Uma mulher que seja sua esposa, mas que tenha qualidade. Isso no hebraico, no hebraico original, essa palavra prudente eh, quer dizer sacal. Sacal, eh, no nosso português traduzindo diretamente, ele ele denota um significado de sabedoria que produz sucesso. Então uh, Casas e riquezas, ou seja, bênçãos materiais, nós, os homens, herdamos dos nossos pais. Mas uma esposa prudente, ou seja, a sabedoria que produz sucesso dentro de uma mulher, essa qualidade que o um homem deve procurar numa mulher, uma mulher que tenha sabedoria, que te ajude a produzir sucesso para o vosso lar, para os vossos filhos, para o vosso casamento e para a vossa vida. Este tipo de mulher, com, este, com esta sabedoria que produz sucesso, é Deus quem dá, é Deus quem providencia para o homem. Em outras palavras, uma mulher, uma esposa prudente, é uma mulher cujo conselho da sua boca é uma fonte de sabedoria para o homem. Uma mulher que, quando o marido vem cansado do trabalho, ela está ali, já tem água, preparada para o banho do marido já tem a comida preparada para o marido ela ajuda o marido faz massagem para aliviar o estresse do corpo do marido ela ela aconselha o marido se o marido foi foi foi teve um dia muito difícil e, ou até mesmo foi despedido do trabalho foi desprezado pelo pelo chefe, né, pelo diretor, e ele vem cabisbaixo. O homem, por natureza, é muito orgulhoso. Às vezes, ele não abre, não confessa para a mulher o que está passa a passar com ele, para não denotar tipo fraqueza, porque ele acha que, se contar isso à mulher, ele é, é, é, vai passar um certificado de fraco para a mulher como se, se ele fosse fraco. Então, Mas uma mulher sábia consegue notar logo pelo semblante, pela atitude, é, pelo comportamento do marido e nota logo que este por dentro não deve estar bem. O que é que ela faz? Ela não tenta sacar o que está por, por dentro, mas ela vem com o conselho e diz, olha, hoje o dia pode estar pesado para ti, filho, mas amanhã... Deus é conosco, o sol vai brilhar, o sol vai nascer e, e as bênçãos, amanhã o nosso dia será muito melhor. Olha, eu estou, eu e os teus filhos estamos aqui para ti. Ainda que o mundo te vire as costas, ainda que, que tudo torne-se difícil para ti, nós estamos aqui para te suportar. Nós somos partes desse projeto. Então, não te esqueças disso. Tens uma família e tens um porto seguro em nós. Esse marido busca... Nessa mulher, forças. Esse marido busca nessa mulher um porto seguro. Esse marido busca nessa mulher é, uma parceira, uma companheira que, que verdadeiramente está é, ali para auxiliar. Como Deus disse, né? Não é bom que o homem viva só, mas. Eu vou fazer para ele uh, uma mulher, alguém que lhe seja, alguém que venha auxiliar, alguém que venha ajudar nesta missão. Então, a missão de um homem é muito pesada e ele precisa de alguém que lhe auxilie. Auxiliar um homem não é só fazer sexo com ele ou, ou, ou, ou cozinhar para ele. É, ou dar filhos para ele mas auxiliar um homem é muito também mais do que isso é aconselhar, é pregar a palavra para ele, é encorajá-lo é respeitá-lo é, é, é, é, é respeitar esse homem, é se colocar debaixo da missão desse homem, colocar-se debaixo da missão desse homem e aconselhar esse homem. Então, Deus diz aqui na sua palavra que uma, uma esposa prudente, ou seja, uh, uma esposa prudente vem do Senhor. Aquela mulher que é uma fonte cujo conselho da sua boca é uma fonte de sabedoria para esse homem. Esse homem hoje é um grande empresário porque tem por trás uma mulher que lhe aconselha, uma mulher que lhe abre os horizontes com, com sabedorias, com conselhos... É sábios. Hoje nós vemos os, os papéis invertidos, Satanás hoje colocou na mente de na maioria das mulheres buscar, ou seja, em vez de aconselhar um homem eh, ser uma fonte de sabedoria e de conselho, o o que sai da boca dela é só pedir, é só pedir, é só tudo para mim, para mim, ela já tem uma agenda dela própria, ela quer um terreno dela, não é o terreno para nós, nós precisamos, estamos, temos que sair da casa de renda, estamos a ganhar dinheiro, então vamos comprar o nosso terreno, vamos construir a nossa casa, não, ela, ela junta, ela pede o dinheiro para o homem, faz, abre aí uma caixa dois, compra terreno, não avisa o homem e constrói só para casa, porque ela, na mente dela, na consciência dela, sabe que esse barco, quando começar a afundar, eu já tenho onde me agarrar. Essa mulher, na verdade, não casou com este homem, não são um só, uma só carne, ela tem uma visão diferente da visão do homem ela tá ali para estabilizar o barco dela. Quando o barco do marido tiver a afundar, ela pula fora, abandona o marido. Então, esse, esse tipo de casamento, esse tipo de relacionamento tá tá tá, tá já uh a princípio já está condenado ao divórcio, há problemas, por quê? Porque é uma questão de consciência, essa mulher já carrega uma consciência de separação, de estabilizar o barco dela, a vida dela, e, e laifar, né? ou dar uma vida melhor à sua família, os irmãos, a família, né? as irmãs, em vez de pensar em construírem o um império com seu próprio marido, a sua própria Uh, carne, né? porque o marido e a mulher são uma só carne, mas não, ela não pensa assim, ela pensa só em coisas extravagantes, só em roupas, em em bijuterias, em viagens, mas não é porque é um plano para a família, olha, vamos, vamos, este ano vamos viajar para a ilha tal, ou vamos passar o verão para o sítio tal, ou vamos passar as férias no sítio tal, não, ela, ela pede, ela faz os planos, é só mesmo para ela. Olha, eu vou levar os teus filhos, olha, eu preciso isso e aquilo, mas é só ela. Na agenda dela, é só ela. E ele, o marido, só serve para gerar dinheiro e patrocinar a ilusão dela, o as metas dela, que não, não inclui o próprio marido. Então, esse tipo de mulher nós vemos, hoje o mundo está cheio desse tipo de mulheres nós vemos hoje pelas pelas redes sociais é, é, ela não, não não não não não como é que eu diria não ela não está ali para o marido ela está ali para sua a sua própria a sua própria pessoa para mostrar se uh, as suas curvas, o seu corpo, uh, né, o seu porte físico, a sua beleza. Ela está ali porque ela, ela, ela quer uh, elogios, isso lhe faz bem, mas esses elogios das redes sociais não são verdadeiros. Minha irmã e meu irmão, o verdadeiro elogio uh, vem do teu próprio marido. Então, busque uh, esse, essa, essa sabedoria e ajude o seu marido nesse quesito, nessa questão, e vai ver que a tua vida ou a vossa vida fluirá de forma natural e muito abençoada, com paz, com prosperidade. Eu espero que esta palavra tenha lhe abençoado, tenha também despertado a sua mente, o seu coração, a sua fé. Fiquemos aqui hoje. Espero trazer outros devocionais com outros temas amanhã, se Deus quiser. Shalom, até mais amanhã. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.